Quer aprender a fazer deliciosas linguiças artesanais e de muita qualidade, como um verdadeiro chefe? Descubra agora mesmo como abusar das receitas mais suculentas como um verdadeiro profissional. Nosso curso completo te ensina todos os bastidores passo a passo para você iniciar sua produção ainda essa semana, mesmo que você seja iniciante e tenha pouco para investir. Você irá conquistar muitos clientes ou até mesmo aquele grupo de amigos no final de semana. Linguiça Cuiabana Linguiça Maracaju. Linguiça tradicional, linguiça mista, linguiça toscana, linguiça de picanha, além de aprender sobre moagem, tipos de tripas, deliciosos temperos e muito mais. Depois de tudo isso, você ainda poderá contar com um lindo certificado, então não perca tempo, clique no botão em algum lugar desta página e faça logo sua inscrição, te aguardo nas aulas.